Olá meninas, é sim, espero que vocês estejam bem, porque eu estou bem. Assim, eu vou fazer uma tag. Tag, sei lá, não sei bem. É uma maquilhagem de 3 minutos. Eu não sei se consigo porque 5 minutos ah, já é que se vê. Não sei, vamos lá começar. Eu já apliquei o meu BB Queen, este aqui, eu vou apontar aqui os, 5, os 3 minutos, desculpem. Ah, Deixa eu só ver aqui, vou pôr aqui os 3 minutos que é para vocês verem, eu não sei se consigo, por isso vamos lá ver, deixa eu só pôr aqui, tamo a ver já começou, eu vou aplicar a base eu vou aplicar mesmo com o dedo, depois eu vou aplicar também com o pincel eu não sei se eu vou conseguir fazer essa maquilhagem de três minutos esse desafio não sei, vamos lá ver. agora eu vou pegar no pincel, que é para espalhar bem. E agora eu vou pegar aqui no pó, e que eu já estou a ficar sem tempo. Vou pegar aqui no pó. E eu vou aplicar. Maquilhagem em 3 minutos, ninguém consegue fazer maquilhagem em 3 minutos. Eu pelo menos não consigo. Ainda bem que isso é só um desafio. Bem, já apliquei. Que tu a ficar sem tempo. Agora vou pegar num lápis. Este lápis aqui. E vou fazer aqui um delineado. Fique assim. Vou só aplicar a máscara 20, 27 segundos não sei se consigo vou só aplicar aqui o bronzer acho que consigo, não sei vou aplicar o, o plástico ai meu deus está uma correria isto 4 segundos e acaba aí vocês estão a ver a maquiagem ainda ficou bem olha não ficou bem, não gostei, foi muito rápido, mas dá jeito que é para sair da rotina Espero que vocês gostem do vídeo, foi mesmo a correr que eu nem preparei bem as minhas sobrancelhas, nem apliquei bem a máscara, eu espero que vocês gostem e tchau.